Você ser indígena, né, pela própria condição, você é anticolonialista e anticapitalista, né, por motivos óbvios. Né, é, a, a, a forma de ser, a cultura, a relação com a natureza, né, a gente rompe com essa, com essa cultura antropocêntrica, né, é necessário, porque né, é interessante, né, quando a gente vai ver... É, muitos pensadores, econômicos e tudo mais dá vida ao Estado, uma coisa que não tem vida nenhuma e nega a vida na natureza, <risos> né? Não é possível um troço desse, né? Dizer, olha, o, o, o capital tem vida, o mercado tem vida, mas que mercado é esse que tem vida, né? É, e aí a natureza não tem vida, mas que, né? A nossa relação com a, a nossa a nossa existência está intimamente ligado, né? É, com a natureza. Se não temos natureza nós vamos ser destruídos, não é à toa é, o, o, é, que é, todas essas manifestações da natureza estão acontecendo no mundo. André, nós estamos, neste momento, a discussão é, né, é que nós, né, os seres humanos, provocaram, somos os únicos seres vivos que provocou uma mudança geológica que chama antropoceno, que, neste momento, é irreversível. Olha só que coisa. Por quê? Porque nós fizemos um apartamento da relação com a natureza. Ou seja, nós precisamos repactuar essa relação com a natureza para que a gente possa continuar existindo. Né? E aí, esse processo de repactuação com a natureza, os povos indígenas, a consciência indígena, a co as cosmovisões indígenas, são fundamentais para que a gente possa fazer esse processo de repactuação, né? ser humano, natureza. Se não, é o nosso fim. Né? A burguesia já de, de, decretou o, o fim do planeta, né? já está buscando outros planetas, já está construindo aí os seus bunkers na Nova Zelândia, né? é a economia que mais cresce no planeta, 8 mil por cento cresce ao ano, é uma coisa absurda, né? Construindo cidadelas, bunkers, né? Então, essas questões são importantes, a gente precisa nos localizar, onde é que nós estamos e qual a importância dos povos indígenas, da cultura indígena, da sociabilidade indígena, da relação dos povos indígenas com a natureza.